Tropa, será que a direita é tão burra assim mesmo? Sabe, eu gostaria de fazer parte de uma direita inteligente onde tenhamos estratégias bem estabelecidas onde nosso empenho seja a longo prazo construir uma nação, fortalecer o nosso partido de direita mas a única coisa que a gente faz é ficar dando ibope Ficar dando biscoito pra gente como esses Janones. Será que a gente não consegue pensar por nossa própria cabeça? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. é Janones, é Janones, é Janones. E políticos desesperados por um tweet de lacração. Um tweet para ganhar muitos likes, e muitos compartilhamentos. Saem rapidamente falando, eu vou colocá-lo no conselho de ética. De Conselho de ética Vamos denunciar o Janones E as notícias são todas do Janones Numa comissão Que era pra teoricamente Pressionar o Flávio Dino Ninguém tá nem aí pro Flávio Dino Saiu debochado Saiu dando risada da nossa direita Que fica lá parecendo um bando de maluco Que fica gritando Igual um orangotango, cara Pelo amor de Deus, será que a gente não tem um mínimo De consciência? Para entender que tudo que esse cara quer é nos provocar. Cadê? Nossa, Janones Janunes é homofóbico. Olha aqui, eu tô na Google Notícias, onde mostra as principais notícias do dia. Onde eu normalmente pesquiso para gravar aqui para vocês. E adivinhem qual que é o assunto do momento. O único assunto tratado hoje. Janunes. Janones, Janunes. Não. Não, não, não, não, não Porque okay, para isso daqui que eu quero descer, velho Não é possível que a gente seja tão burro, mano Não tá lá Janones admite xingamento a Nicolas Ferreira Mas nega teor homofóbico do termo é Homofóbico sim, hein Chupetinha, ele chamou de chupetinha e não sei o que lá, o Rui Costa, o Rui das Trevas, sei lá, porque é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa A forma como eles têm para tirar o foco do Flávio Dino é provocando a direita Que é muito fácil, aparentemente, de provocar É a coisa mais fácil do mundo é provocar a direita A gente não pode ser tão burro assim, cara Mas eles podem fazer o que eles fizerem e a gente não pode fazer nada Conselho de ética, conselho de ética E quem tá nesse conselho de ética? São deputados de direita nesse conselho de ética? Não, animal Esse conselho de ética é completamente formado pela esquerda é, Calma aí, cachorro, para aí de... Eu vai me velho Calma, calma, calma Tá? Ai, meu Deus do céu, tá nervoso aqui junto comigo Porque não é possível, cara, não é possível Janones admite que xingou Nicolas Ferreira, diz na UOL Continuarei fazendo Uau. Mas como pode, e o conselho de ética? O cara não pode fazer uma coisa dessa Pode e vai continuar fazendo, sabe por quê? Porque toda vez que ele lacra, não é a esquerda que o promove, é a direita que vai com todos os perfis de todos os deputegos e vai lá de influenciadores e promove e não sei o quê. E todo mundo sabe que não vai dar em nada. O que vai dar é que essas pessoas vão ganhar mais seguidores e mais... Não é compartilhamento e parece que fica nessa simbiose A direita né, finge que está revoltada com a homofobia do Janones E a esquerda usa essa revolta para se promover mais ainda E o Janones fica como o espertão da história Como o cara que ganha toda a atenção né? Tá lá, Globo, Veja, G1, não sei o que Como se existisse diferença entre G1 e Globo, né? mas tem que repetir a notícia Deputado do bolsonarista ameaça Janones após ofensa a Nicolas, não uso chupeta, uso revólver, nossa hein, caramba como tu é macho cara, é isso mesmo mano, nós usa revólver mano, nós é bruto hein mano, nossa nós vamos matar eles hein, só faltou colocar uma camisa assim com, com Janones né, alvejado para ter mais lacração ainda será que a gente vai cair em todo esse tipo de provocação? Será que a gente é tão imbecil assim que a única coisa que a gente consegue fazer é achar que vai hum, eu vou colocar ele no conselho de ética eu vou colocar no conselho de ética porque ele tá sendo homofóbico <risos> a ameaça de deputado do PL a Janones. eu uso revólver e tá aí e tá aí, e daí? Tá é como se a gente fosse completamente retardado, bruto cu e não sei o quê. Né? Tá aqui. Valdemar da Costa Neto deve ingressar com pedido de cassação do deputado André Janones após falas homofóbicas contra Nicolas Ferreira. E Nicolas Ferreira é homossexual? É uma bicha essa Nicolas Ferreira. A Nicole Ferreira é um homossexual. Se não, como é que funciona isso? homofobia contra héteros, alguém pode me explicar como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, ele lacra, a gente f... finge que está revoltado e Danones que tinha completamente sumido ninguém falava um lado desse merda e aí de repente a única coisa que se fala é do Danones e quem é que é promovido com isso? O próprio Tá aqui no Google Notícias, ele tem um selinho verificado então ele pode falar, né? Tá aqui Nota, segue o fio, agradeço os comentários de vocês, mas é importante explicitar que, de fato, o apelido Chupeta, até onde sei, não tem qualquer relação com a orientação sexual do deputado bolsonarista, até ele se eleger representante do sindicato LGBTQIA+, de ontem para hoje. Olha lá, a nossa cara a provocação. André Janones, bolsonaristas durante a tarde toda aqui na CCJ. É um absurdo punir um parlamentar pelo que ele diz, liberdade de expressão já, bolsonaristas após um deputado bolsonarista ser chamado de chupetinha, absurdo, conselho de ética já, a imunidade parlamentar precisa de limites, olha como isso é escroto, olha como esse cara é escroto, escroto, e quem é que promove isso? Quem é que promove essa merda? Um monte de gente. E lá no Twitter falando, ah, tem que caçar ele, mano. Tem que colocar no Conselho de Ética, mano. A gente vai pedir a cassação do Danone. Ah, vai. Você vai, vai super caçar. Ah, a gente vai fazer um super impeachment do Dilma. Também vai super passar. A única coisa que vai acontecer é que Deputeg vai continuar ganhando like, que é a única coisa que importa pra eles. Eles não se importam conosco aqui embaixo, gente. Vocês acham? Eles estão com super salário lá. todas as regalias de um deputado. Eles estão nem aí pra nós, cara. Eles só estão promovendo isso, falando tudo isso pra continuarem lá. Lacrando, mitando pra ver quem ganha mais likes. Do lado da esquerda André Janones e da direita, os deputegres. E vai lá, todo mundo usa o episódio pra se promover. Felipe Neto. Ai, ai, estão sendo homofóbicos comigo me chamando de chupetinha. Não sei o que. Reinaldo Azevedo. Nicolas respondeu a ironias homofóbicas com misoginia. Nota, não fui Rui Falcão quem disse fala chupetinha na sua reação. Nicolas disse que fosse ele praticar homofobia de novo, estaria todo mundo ovulando, usando a palavra como sinônimo de histeria. É a mesma coisa, velho, a gente não pode ser tão burro assim, mano. A gente não pode, cara, bater palma pra esses deputados que falam, eu tenho revólver, nem, mano? Eu tenho um revólver, hein? Parabéns, seu otário. Parabéns, você tem um revólver. Nossa, você é muito macho, hein? Você vai resolver, realmente resolver a situação agora. Agora sim vai ser resolvido. Agora temos um revólver. Todos os problemas do Brasil foram solucionados. Um deputado tem revólver. A gente tem que parar, gente. É a única coisa que eu peço, tá? Eu, eu tô cansado de ver gente lacrando e usando episódio e se fazendo de vítima, a jornalista falando Eu recebi esse apelido na infância e eu sofri muito homofobia eles estão sendo homofóbicos comigo Mentira, mentira, ninguém tá nem aí pra isso Se te ofenderam de alguma coisa, vira homem Sai, ah, bola tenha bolas, mano A única coisa que essa direita precisava ter eram as bolas Não era ter revólver, não Certo? E como é que a gente faz? Fica aplaudindo esse bando de imbecil É isso mesmo, conselho de ética, conselho de ética E sabe o que vai acontecer no conselho de ética? Nada Porque não temos direita suficiente Temos um bando de louco lá que fica gritando Passando vergonha, quebrando o microfone para depois o quê? A direita... Passar vergonha. Passar como se fosse um bando de animal que não sabe que agora homofobia é crime. Nossa, agora nossa, homofobia. Temos que combater a homofobia porque finalmente é um de nós o Nicolas tá sofrendo de homofobia. O Nicolas não vai nem dormir hoje porque eles chamaram ele de chupetinha. Será? Será que a gente é tão burra assim? Eu quero muito saber a opinião de vocês porque não pode ser que eu tenha ficado louco de achar que tá tudo errado. Não pode, eu não posso ser o único que pensa assim. Tem que ter mais gente aí, cara. Quero saber a opinião de vocês e também chequem a nossa vaquinha porque aqui sim quando a gente fala qualquer coisa sobre a esquerda como ter chamado Dória de mafioso cinco anos atrás eles conseguem bloquear todos os nossos recursos certo então por favor nos apoie para manter somente as luzes do canal acesas para que eu continue aqui revoltado com tudo isso que tá acontecendo certo Quero agradecer a todos vocês. Eu sou um cara que sou muito tolerante à dor. Após eu já tomei facada, já quebrei o braço, já aconteceu muita coisa comigo e nem uma lágrima caiu. Mas eu recebo um apoio de vocês, uma mensagem de uma tia do zap, e eu já começo a chorar igual um bebê, cara. Bom, então essa é a verdade. Eu espero né, que o senhor seja caçado. <risos> tá bom. Uhum. É mais fácil, certo? O Lula né, admitir que é corrupto do que um janones da vida ser caçado Isso nunca vai acontecer. E até a próxima. Tchau, tchau.